Bom dia, com cara amassada, gente! Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, minha cara tá horrível. Sério, olha só isso. Vou até sumir. Ok! Dei o alô da obra ainda pra vocês. Olha mira ali, ó. Dando esporro, esporro, esporro de, de leve, de leve, viu? Falando pro povo, gente, vocês estão perdendo a medida de 40 a 40. A gente vai ter que cortar a placa, não tá batendo. Não pode falar. Não é fácil, e olha o que a gente está fazendo com antecipação. Cara, quando você vai fazer o perfil ali preso na fachada, igual os bracinhos, corre para um lado, corre pro outro e vai somando aquele milímetro, de mi cadim, cadim, cadinho, cadim, cadinho. Aí o que, que acontece? Perde o eixo dos montantes. E aí como tem os bracinhos e a chumbada é chato, viu? Difícil, difícil. Mas para isso que é importante você sempre ter alguém responsável na obra, é pra verificar a qualidade, verificar alinhamento, verificar prumo verificar as quadras, verificar as medidas. Isso é muito importante, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Você tem que rir mesmo, viu? A gente montou um grupo dos alunos no Telegram, né? Gente, o povo tira cada pérola, eu fico só lá quietinha vendo, só quietinha, eu me divirto demais, o povo tira cada um. Eu vou colar um print aqui para vocês verem um o quanto que é divertido. Hoje a gente aumentou a equipe, galera Estamos com três frentes de trabalho Uma galera ali fazendo remendas emendas Uma galera ali, ó, fazendo os bracinhos E a outra galera aqui embaixo Fazendo as fixações, que eu perdi eles, né, amor? Sim. Cadê o pessoal daqui de baixo? Deve estar alinhando lá embaixo, lá Está alinhando lá embaixo Então, ó, isso é importante para você você conseguir visualizar e alinhar suas frentes de trabalho, organizar sua equipe, o seu efetivo pra conseguir atender elas, é fundamental. Essa história tem uma galera que fala ah, bota mais gente na obra, bota mais gente na obra, bota mais gente na obra. Bota mais gente na obra pra quê? Fazer é o quê? Você precisa saber quais são as suas frentes de trabalho, quanto tempo dura cada uma e como é que você vai organizar a sua equipe da melhor forma pra eles conseguirem trabalhar. Então o que vai acontecer? Tem uma hora que você tem gente tranquila, depois você tem gente mais, tem gente depois tem gente menos. Isso é falta de organização e gente da obra. Muita gente comete esse erro. Com esse erro, né, você faz o quê? Perde dinheiro, perde dinheiro com a mão de obra Vocês têm que gravar sempre Quando a gente fala de construção a seco, drywall, steel frame A sua economia tem que ser Na mão de obra, você tem que fazer o mais otimizado Possível, e dá pra trabalhar De forma muito otimizada Muito otimizada, lembrando que a otimização Tá ali conectado, a organização A procedimento, né, a produtividade A processo, a tudo isso Isso você tem que ter e fato na sua equipe O tempo todo, só assim você vai conseguir trabalhar E obter resultados, ó acima da média. Mostra o erro, Mostra <risos> o erro. Tira a máscara aí um bocadinho. Mostra o erro. Fala o que, que aconteceu pro povo não errar, Almi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira a máscara pra gente escutar. Você sabe que não pode, né? Mas você não vai passar 500 nada. 500 reais. Não. Você fez o um teste multa. do coronavírus, tá limpo. Bom, vamos lá. Na verdade, eles fizeram umas medidas e se perderam no eixo do montante. Então, ah. aqui, na verdade, tá dando, ó, 42. Hum. Mas tá aqui na face. Então, tá. teria que dar 40 de eixo. Entendi. Tá? Teria que dar 40 de eixo. O que eu tô explicando pra ele? Como a gente soltou uma prumada aqui. Daí do campo? Como a gente soltou essa prumada aqui da fachada, o mais certo seria fazer o quê? Faz um L, um montante mesmo, tá? Até o para a fixação aqui nessa virada, ah. né, para ficar igual a isso aqui, ó. Então você já teria praticamente um L nos quadros. E aí você levaria esse L, olha aqui embaixo. Você pegaria esse L encostado aqui na parede ah. até encostar na prumada. Prumada é o ponto zero. E ah. a partir Onde desse... essa linha aí, né? É isso, nesse arame. Tá. Então quando o perfil em L encostasse nele, a gente ia passar, medir 40, 40, 40. Ai, e aí daqui a gente ia seguir com as marcações. Mas e as outras medidas? Como, Como eles é que Como aqui. É. Também? Como é que tá aí? Tá um pouquinho fora. Não tá, não tá coincidindo. Tá é. assim, um pouquinho pra mais um pouquinho pra menos, mas sempre em torno de um é. centímetro, um centímetro Mas o que aconteceu foi que a gente marcou na parede e na hora de botar a mão francesa, andou um pouquinho, né? Anda por causa da trepidação, né? Da máquina, então eles foram se perdendo e acumula, né? Se perde acumulando. um, perde outro um pouquinho a mais, um pouquinho a é menos. Sempre. Mas aí a gente consegue acertar, mas a gente vai fazer essa primeira fase aqui e do meio pra lá, a gente acerta os dois últimos montantes com a certa uh -huh. e faz outra marcação de 40. Beleza. E aí não acumula o erro até o final. Não né? acumula até o final. Agora o Thiago já sabe verificar, né Thiago? Sim. Coisas que acontecem na obra. A janela tem 1,19m. Ela pronta, acabada. Mas a estrutura no osso tem os descontos de virada de placa, impermeabilização, acabamento. Tem que deixar um vão livre de 1,23m. Só que 1,23m estava batendo lá em cima da guia. Então a gente teve que alinhar com a engenharia, com o projeto na obra. Qual a opção? Do chão pra cima, que mandava. E aí a veneziana bate na viga. Ou livra a altura. Livramos a altura. Então agora eles estão terminando de pra bater, pra alinhar ali, ó. Tá vendo? Nosso gabarito da altura, que vai ter o nosso nosso guarda-corpozinho. Deu guarda corpo sim. gente tem a altura da guarda da janela, e a gente vai começar a botar as peças pra baixo. Finalmente, aleluia, viu? A gente, o montante vai vindo ali de cima, vai descer não, a peça, não. vai passar pra cá, tem que fixada nesse bracinho, e tá faltando o um menino ali embaixo! Daniel, Cadê o menino lá embaixo? Vou botar. Vou botar e aí foi a varinha todinha, gente? Foi ela inteirinha pra lá, e tá é só foi ela, né? Depois do de almoço dá uma tristeza, né? Adoro esse povo cantando. Fui bater agora umas medidas. Por que, que a vida é assim, né? Nem não é 100% do projeto que bate todas as medidas na obra. Sempre tem uma diferençazinha. Ou pra mais, ou pra menos. Ai, meu Deus do céu. E aí a gente tem que pegar e alinhar com o cliente, né? Você é mais pra direita? Você quer mais pra esquerda? É sempre assim, sempre, sempre. Estamos descendo, finalmente, os montantes, gente. O que vocês não têm noção da minha felicidade? Olha só, tem montante. Cadê? Vai começar a arrear mais. Mais ali preparado, Daniel, aqui. Assim. Outro ali, ó. Só botando a linha. Cadê a nossa peça? Vamos, garota. Vamos, Vambora, vamos. gente. Quero arriar essa estrutura já, já. Ó. Só faltou a luva do Michael que ele já perdeu que Misericórdia. Mata esses meninos, viu? Tu dá os negócios para tudo. Olha o tamanho disso, gente É muito grande Vocês vão ver depois de quanto, viu? E hoje o que, que a gente tá fazendo? O que, que a gente tá fazendo? A gente tá aqui, ó Nivelando e fixando eles na nossa mão francesa Esse é o momento que a gente precisa verificar